Nopa, então, no vídeo passado eu dei a de no noob utópico, e depois daquele vídeo tiveram muitas outras pessoas comentando sobre erros que ele cometeu, com não só o Zin, mas na verdade tio Rick e fake. E sim, o Zin tava certo de quem roubou um canal. Me perdoem primeiramente pelo bagulho aí de fundo, porque o povo aqui é muito chato, mas... Depois da postagem do vídeo, eu fui obviamente ler os comentários pra ver o que vocês achavam sobre o que ele fez. E por incrível que pareça, ele fez muito mais do que eu falei lá. Já deu exposição de falso em dois amigos meus. O tio Rick, ou sei lá é como se pronuncia o seu nome, desculpa, e Fake. E na verdade, o canal dele é roubado de uma garota. Então vamos por tópicos pra que vocês entendam tudo direitinho. No vídeo passado, eu comentei sobre o caso do Zin, que é um garotinho inocente perseguido pelo noob. Não vou detalhar tanto, até porque tem um outro vídeo com todas as provas pra vocês assistirem, e ele vai estar tá na descrição. Mas basicamente, o garoto Zin gravou um vídeo opinando sobre o que acha do canal do Zumbi e disse que o canal dele parece ter sido roubado, algo bem comum porque o cara só estava teorizando, e não acusando, além de que geral tava comentando sobre isso na época. Por causa disso, o noob ficou furioso e foi atrás de Instagram e informações pessoais dele. Assim, Encontrou a mãe do garoto e foi ameaçá sala de processo E o que ela fez? Bloqueou Algo certo Porque processar quem só opinou sobre ti não faz mínimo sentido Mas o que ele fez em seguida Foi nas postagens da loja da mãe do Zin Que inclusive sim, ela tem uma loja E começou a comentar que tinha sido roubado Que queria seu dinheiro de volta e que ela era uma ladra Ou seja, quatro crimes já foram cometidos aqui Invasão de privacidade Perseguição Calúnia E ridicularização da imagem de alguém ou de algo eu acho o meu tópico um mentiroso, o é o que define ele, e eu não vejo sinceridade em, tipo, nada que ele fala. É, não passa de um mentiroso. Sem falar que ele é um ignorante que não assume os próprios erros, e ele vai continuar mentindo, mentindo e mentindo. Bom, eu tinha visto alguma coisa dele ter roubado um canal, mas eu não tinha me aprofundado muito não. Mas agora vocês têm outro vídeo pra assistir, então com mais detalhes assistam o que vai estar aí na descrição. Bora pro próximo tópico. Agora, algo que me é novidade sobre ele, é o fato dele ter feito a explosão de falso pra ridicularizar a imagem de dois amigos meus, o tio Rick e Faye. Vamos começar comentando sobre o tio Rick, porque foi o primeiro que eu descobri que tenho mais informações. Basicamente, o Noob manipulou uma print do Rick pra parecer que ele queria ferrar com ele, dizendo que sobre ele, prints não iam resolver nada e que queria provas sólidas. Sendo que ele mesmo reclamou isso de mim, porque você tentou me censurar, você falou mais sobre o Zinho do que de mim. Sendo que, tipo... Qual foi a minha culpa se o vídeo já tava gravado, quase totalmente editado, quando tu foi me responder? Eu dei um jeito e expliquei teu ponto por texto, pô. Larga a mão. Mas voltando, ele simplesmente manipulou uma print de uma mensagem que nunca existiu e colocou sem -se contexto um vídeo dele. Como isso daqui. E cara, qual seria o sentido disso? Além de tudo, não tem como isso fazer sentido sem o contexto. Porque se te destruiria, aí pode ser a resposta de uma pergunta e não de uma coisa que tu vai do nada no PV de alguém e diz. Além disso, eu disse que eu não mostrei o lado dele no vídeo, sendo que eu mostrei sim. Chamei ele na hora que eu tava falando com o Zin, e ele só foi me responder quando eu tava acabando o vídeo, com áudio já gravado edição com Pronta e o que eu fiz depois? As covas em áudio prints que é o que o povo mais ia querer ver, para não comer minha. Não é porque sem assim, provas não é uma exposed, eu perco a razão. Eu coloquei o que deu pra entender do lado do noob e prints do que ele disse. Mas então, essa foi a parte do Rick e eu tenho um áudio explicando a situação, então vou colocar aqui. Aproveitando, o Rick vai falar um pouco sobre o terceiro tópico, que é sobre o roubo do canal da garota. Além de falar sobre ele mesmo. Ele me mandou todas as prints que eu colocar, então não vou entrar muito em detalhes do terceiro, até porque não consegui entrar em contato com a vítima. Então agora vamos para o próximo tópico. Muito obrigado, Geolazi, pelo convite que você fez a mim. Para estar aqui em seu vídeo E bem, vamos lá, né? Noob utópico Quando eu fiquei sabendo de toda a parada do Heloísa Tube da, da menina que ela teve o canal roubado pelo noob e tudo mais Eu fui entrar em contato com o noob Mas pra saber mesmo o que, que aconteceu Se isso é verdade ou não Aí conversa vai, conversa vem Ele não soube responder Ele não soube provar se o canal é dele Não quis soltar print Não quis mostrar e-mail ou nem nada, somente ficou desconversando o tempo todo e foi printando as conversas para tirar de contexto, sem falar que a última print, ele diz te destruir, então fica calado no seu canto não vem falar de números que não, tu não tem moral comigo, isso aí é manipulado, então é irreal, e o negócio é o seguinte sim, por mais que ele não tem moral comigo com números eu não quero destruir ninguém portanto, todo esse exposed que ele fez em mim canal dele, é falso, porque essas prints são todas manipuladas. E a Geo também me pediu pra falar sobre a segunda pergunta, né? Como eu descobri que a garota teve o canal roubado pelo Noob? Bom, um belo dia eu tava na minha fazendo os meus vídeos, daí chega dois amigos meus falando que o Noob aparentemente havia roubado o canal de 100 mil inscritos, tanto que se eu procurasse, Eloísa Tube, acabava caindo no canal do Noob Utópico. Daí, uma das prints que me me mandaram sobre a conversa e tudo que tiveram com essa tal de Heloísa, uma delas acabou vazando o Instagram dela, o arroba do Instagram dela. Eu fui lá, eu conversei com a própria Heloísa, eu tirei alguns papos, né? E sim, aparentemente ela teve o canal roubado pelo Nubio Tópico. tanto que ela me mandou algumas prints, as prints que eu passei pra... Para Geolase, aí, foi algumas prints que me passaram e também algumas prints que eu peguei com a minha conversa com a própria Heloísa. Outras também a própria Heloísa me passou. Como a dele ameaçando a estourar o celular dela, foi a própria Heloísa que passou essa print para mim. O que reforça a tese que sim, além de ameaça, o próprio Nubio ele anda fazendo roubo de informações e roubo do próprio canal do YouTube, que segundo isso é um crime chamado invasão de dispositivo informático. Que se eu não me engano, dá 1 a 5 anos de cadeia. Para um garoto de 20 anos, já deveria saber que, tipo, hackear os outros é crime. Inclusive, também roubo, que é um artigo 157. Coisa casinha aí, né? Sem falar também que, com o vídeo que ele fez sobre mim, tem o calúnio e difamação, tem também perseguição, falsidade ideológica com o outro menino lá, que é o Zin. Vixe, a lista de crime só vai aumentando, cara. Parece que se ele for preso... Hum. Acabou pra ele. E bom, o vídeo foi esse. Muito obrigada, Zinho, Henrique, pela participação. Vocês foram muito importantes. Também agradeço ao Dizinho por ter tentado participar, mesmo que eu ajudei atrasou. Abraços, assistam o vídeo que está na descrição.